Vai Leandro, foi Entrega a bola na mão e pro lado da fila Isso, entrega a bola na mão e vai pro final da fila Não joga muito forte, não joga muito forte Volta Agatha, vai, vai, vai, vai, vai, vai boa De novo Agatha, mais forte Agatha Isso, voltou Isso Agatha, volta correndo entrega a bola lá Agatha Isso Rafa, Volta lá, Rafa, leva a bola na mão e vai pro final da fila, Rafa, isso, aí o próximo vem a e... reta, isso, traz a bola pra Isa, isso, vai pra trás da fila, deixa ela passar, espera ela passar, espera ela passar, aí, voltou, aí, parou, valendo, passa por cima, de novo por cima. Agora rola a bola. Oh, isso aí. Vai cima, Olga. De volta, Olga. Agora volta na linha e rola pior. Rola a bola. Isso. Rola a bola. Isso. Rola a bola, rola a bola. Não é três vezes, só duas. Pega a bola e rola. Rola pro próximo. Isso. Vem, Eric. Para a bola, Eric. Joga por cima. Isso. De novo, pro outro lado. Para na linha e rola a bola. Isso. O chinelo na mão é difícil, né, Daniel? Aí, ó, viu como é mais fácil? Isso, rola a bola, Daniel. Isso. Vem, Marcos, rola a bola, Marcos. Rola a bola, Marcos. Rola, rola, rola. Isso, segura ela. Joga por cima. Joga de volta. Isso. Devolve lá. Parando, foi.